Salve! Sou o Marco Querini. Acordei hoje às 5h20 da manhã, fiz meus estudos, depois fiz minha atividade de treino esparta e agora estou terminando meu treino da maratona, já quase no final da terceira semana de treino. E hoje eu queria trazer uma mensagem para vocês de uma experiência que eu vivi no colégio. Estava dando uma aula para um grupo de jovens de 11, 12 anos de idade e estava falando sobre a realidade dos pensamentos. E Comentava que alguns dos pensamentos não eram nossos, eram alheios, vinham de fora. E aí, o garoto de 12 anos de idade virou para mim: Ué, se está dentro da minha cabeça, por que, que o pensamento não é meu? E aí, eu trouxe a seguinte imagem. Muitas vezes, a gente lê livros, livros de grandes personagens, de grandes autoridades, e esses livros, quando a gente lê, praticamente nos fazem viajar com os olhos do autor, com a mente do autor e muitas vezes a gente toma aqueles pensamentos, toma aquelas realidades, aquelas imagens, como se fossem nossas. Ou seja, não era uma realidade nossa, é uma realidade externa que nós aceitamos e permitimos entrar dentro de nós. Então, nem sempre, todos os pensamentos que existem na nossa mente são nossos. Existem vários exemplos de situações como essas. E esse jovem, então, percebeu que realmente